Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se E ativa o sininho para toda vez que eu postar, postar os vídeos você receber a notificação Hoje o vídeo que a gente vai fazer é o que eu tinha prometido lá no, no vídeo de recebido para vocês do Saia de Saia Vamos fazer aquele conjunto super fácil de fazer, que eu tinha deixado a fotinha até pra vocês verem, né? Então, coloquei aqui meu molde. Detalhe, gente, tudo que eu tô usando aqui, vocês vão encontrar lá no site do Saia de Saia. Inclusive, esse tecido maravilhoso aqui, né? É, esse tecido aqui, como vocês podem ver, é um tecido bem exclusivo, que vocês não vão encontrar em outro lugar, tá certo? Coloquei aqui meu molde, vou cortar. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta... E aí, você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto. No molde, quando você imprimir lá, você vai ver que tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, ok? Bom, então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar. Gente, aqui eu coloquei um bolsinho de outra cor, tá vendo? Eu usei um crepe Carolina também, do Saia de Saia. Mas, gente, eu nem marquei nada, eu só cortei aí aleatório e coloquei aqui na parte da frente pra dar um tia a mais. Você vai colocar aqui a sua blusa, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pelas laterais e pelos ombros, tá? Fechando... Deixa eu abaixar mais vocês aqui. E pelos ombros aqui, fechando a sua blusa. A sua manga, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, pela lateral, fechando a manga. O que, que eu já fiz aqui? Eu já peguei também um pedacinho ali do mesmo tecido preto, mas você pode fazer com o mesmo tecido. E encaixei aqui na minha manga, ó, pra dar o um acabamento, então, depois eu já vou vir aqui com a manga e já vou encaixar ela aqui na cava da blusa, tá? O que mais a gente já pode fazer é a barrinha da blusa. Você pode virar duas vezes pra dentro e passar uma costurinha na máquina, ou você pode colocar um acabamento preto ou um acabamento do mesmo tecido, aí fica a seu critério. Vamos para a parte da calça, pegar aqui as minhas peças. Vamos pegar aqui, a par... na parte das costas, gente, eu também coloquei um bolso aleatório aí do nada, <risos> tá vendo, ó? Só pra dar um ti a mais. E coloquei aqui uns rebites, que não são rebites, na verdade, eu não tenho rebite grande botão, tá? Então, eu coloquei aqui uns botões aqui no bolso, só pra dar esse aspecto de rebite, mas é opcional o bolso atrás. Pegou a parte da frente aqui da sua calça, vai pegar aqui o, o lado chanfrado do seu bolso e vai encaixar aqui. Vai passar uma costura. Passou a costura aqui, vai ficar desta forma. Vem aqui com o fundo do bolso, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E passa uma costura fechando o bolso. Costurou tudo, vai ficar assim. Com o bolsinho encaixado ali. Eu vou colocar um rebite aqui. Um rebite aqui também, tá? Nessa parte do bolso depois. Aí, depois que você costurou, você vai vir aqui com a sua parte das costas e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, como a gente já tá acostumado a fazer aqui. Vai fazer isso com as duas pernas, é o mesmo processo, Tá? Aí, depois a gente vem para terminar aqui o nosso conjunto. Gente, você pode costurar na máquina reta. Deixa eu mostrar aqui o ponto pra vocês. Olha onde eu pus o bolso. Costurei na máquina reta, ó, ó. Não arrebenta, tá? Costurei com agulha de cabeça dourada, número 16, ok? Se você não... Se você quiser... Passar na overlock você pode, eu vou passar na overlock porque eu acho muito mais rápido passar na overlock e como a gente tá trabalhando com malha, dá pra passar na overlock normal. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, vamos terminar esta calça, né? Porque a blusa já está pronta. <risos> Na calça, eu coloquei aqui, olha, a barra. Eu coloquei uma barra bem largona. Eu quis essa pegada, então, eu cortei a calça um pouco mais curta pra fazer essa barra mais largona, tá? Isso é opcional, tá, gente? Porque você pode apenas fazer a calça no seu comprimento e virar a barra. Eu queria isso, eu vi uma calça ah, deste modelo... E você puxa ela um pouquinho assim para cima, gente, achei que ficou maravilhosa. E eu queria uma calça assim, né? Então por isso que eu fiz esse modelinho, mas isso é opcional. No molde a calça vai estar no comprimento grande, tá? Então se você quiser fazer isso antes de cortar no tecido confere o molde para você não ter desperdício de tecido também, tá? Então agora a gente vai fazer o quê? Colocar o cos aqui na nossa calça. Então eu só alfinetei aqui o bolso para ficar mais fácil na hora de encaixar o cos. O que, que você vai fazer? Como a gente tá trabalhando com malha, você vai cortar uma tira reta mesmo aí, na largura que você vai querer o seu cos. Eu gosto de cos largo. Só faço cos fino quando eu não tenho tecido suficiente, porque eu gosto de cos largo. Então, você pode cortar. Você tem duas opções para fazer esse cos aqui, tá? Você pode cortar uma tira no tamanho certinho da sua cintura aqui da calça, que vai ficar maior do que a sua cintura. E aí, você coloca um elástico por dentro. Você pode cortar uma tira na, no tamanho da sua cintura e daí na hora de colocar aqui no seu cos, você dá uma esticada nela de, dessa forma. Na verdade, tem três opções. Ou você pode cortar um pouco menor e ainda assim colocar o elástico, tá certo? Então, aí fica a seu critério. Gente, a tira não precisa cortar ela arredondada no viés, é malha, então é tira reta, ok? Então, tá aqui a minha tira. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui na lateral, fechando ela. Só passar uma costurinha aqui, já volto. Passei a costura, fechei a tira, achei os quatro pontos aqui como se fosse um elástico. A minha calça, ela já tem os quatro, prontos, os quatro pontos. Meio frente, meio costa e laterais. Aí, eu vou pegar essa parte aqui que ficou a costura e vou colocar aqui nas costas. Então, vai ficar, olha, costura com costura. E aí, você alfineta. Vou pegar aqui, olha, aqui onde eu marquei lateral com lateral. Aqui, meio frente. E aqui a outra lateral. Ficou encaixadinho, tá vendo? Quando eu vou para a máquina, o que, que eu vou fazer? Eu dou uma esticadinha e coloco o cos aqui, ó. Tá vendo? Eu estico de leve. Mas eu vou colocar também um pedaço de... Elástico. Bom, achei que tava filmando, não tava. Eu coloquei aqui um elástico, olha, um pouquinho só menor. Dois, não deu dois dedos meus aqui do meu cos, tá? Acho que deu um dedo e meio, mais ou menos. Tá aqui no meio. Eu não vou costurar ele, eu vou costurar só o meu cos aqui, tá vendo? Olha. E aí, ele vai dar mais uma franzidinha. Só passar uma costura aqui costurando o cos na calça. Gente, é só uma costurinha, vou passar na máquina e já venho. Então, tá aqui o resultado final do conjunto que eu tinha prometido pra vocês. Aqui na mesa fica ruim de ver, ele fica meio chapadão, né? Mas no corpo fica mais legal aí no comecinho do vídeo. O molde vai estar disponível tanto da blusa quanto da calça no site do 36 ao 56. Lembrando, gente, que esse molde vocês podem adaptar, tá? Então, se você quiser... É fazer uma bermuda, é só você cortar. Se você quiser fazer a blusa manga longa, é só você aumentar. Então, é só adaptar aí. É um molde bem versátil. Lembrando que é um molde pra malha, ok? Apesar desse tecido aqui são... Olha, eu acho que é uma das malhas mais encorpadas que eu já trabalhei. Eu vou ser franca com vocês. Isso aqui, de disparar vocês podem fazer calça aí de... Sabe calça de academia? Que não vai marcar o corpo não, esse tecido. Ele é muito grosso, ele é muito encorpado. Então, é... Dá pra fazer, acho que até blazer fica legal fazer com esse tecido, viu? É que eu já tinha feito, porque eu tinha uma quantidade grande. Depois, quando você vai confeccionando, que você vai mexendo com o tecido, que você vai falando, nossa, eu podia ter feito um blazer, ia ficar legal. Mas já ah, foi, gostei. Vou usar bem mais o conjunto, lógico, né? E é um conjunto que dá pra você usar tanto no frio como no calor. Então, eu adorei. É, e esse tecido aqui vocês encontram lá no saia de saia, não sei, tá, gente? Eu só vi esse tecido lá no saia de saia, então. É, e pra substituir, você pode usar neoprene, você pode usar outros tecidos de malha, lembrando que a blusa não vai ficar com o mesmo acabamento, tá? Se você fizer uma blusa de neoprene, ela não vai ficar com o mesmo ca... caimento, desculpa, não é acabamento, caimento, porque, como eu disse, essa malha é uma malha, uma malha bem encorpadona, tá certo?